Vocês que gostam de lugares altos, um lugar para ver o pôr do sol e ver uma, a cidade de Blumenau com uma perspectiva diferente, hoje eu vou mostrar para vocês o portal da Saxônia. Vamos lá? O Mirancha da Saxônia também é conhecido como Pedra do Amor ou Morro da Pedreira. Ele fica aqui no bairro Ponta Aguda e ele tem uma altitude de 160 metros acima do mar. Para ter uma visão melhor, eu é só subindo a pedra que eu vou mostrar aqui para vocês agora. Aqui de cima para proporcionar uma visão bem ampla, aproximadamente uns 180 graus. E a gente consegue ver vários bairros aqui da cidade também. É interessante que a gente consegue visualizar, vamos algum problema dá pra ver, mas o, o Morro do, do Cachorro aqui da cidade. Eu vou gravar com a câmera agora, vocês vão conseguir ter uma noção maior aqui do morro. Também sobre o endereço, mais informações, como chegar, eu fiz um post aqui no meu blog, está aqui na descrição do vídeo. Também dá para apreciar o pôr do sol aqui. É um dos poucos lugares que eu conheço aqui na cidade que você consegue visualizar exatamente o pôr do sol. Se você gosta de cachoeiras, trilhas, praias aqui da região, em breve estou soltando mais vídeos aqui do Vale do Itajaí. Então se inscreve no canal para não perder nada. Um forte abraço, valeu!